Salve, salve rapaziada, beleza? Samuel Berrinz aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como otimizar o computador de vocês para deixar com mais desempenho, tanto para o que você for fazer nele ou para jogos, tanto faz. Primeiro vocês apertam a tecla do Windows com R e digita MS Config. Aqui vocês vão criar, clicar em inicialização do sistema. Aí vai aparecer aqui o sistema de vocês. Vocês clicam em opções avançadas. Depois marca essa opção aqui e coloca no máximo. Depois disso, só clicar em OK e pode fechar isso daqui. E vocês reiniciam o computador de vocês. Aí com o computador de vocês reiniciado tudo certo. Apertar a tecla do Windows e digita. Avançadas Aí vai aparecer aqui Exibir configurações avançadas do sistema Vocês clica aí é, Vocês clica aqui em desempenho, né? Configurações Aí vocês clica aqui, ó Ajustar para obter uma, um melhor desempenho Ou personalizado Eu prefiro deixar um pouquinho bonitinho, né? tem aqui mostrar o conteúdo da janela ó, Arrastar Mostrar miniaturas em vez de ícones é, Usar fontes, tela com cantos arredondados Eu deixo só esses e tudo certo Depois é só clicar em OK Aí pode fechar isso daqui e depois é, aperta o Windows de novo é, Nesse daqui, no caso, é para jogo Caso vocês queiram mais otimização em um, algum jogo, vocês digitam elemento, aí vai aparecer configurações de elementos gráficos. Vocês clicam aí, aí vocês clica aqui em procurar. No meu caso, eu quero o Counter-Strike, né? Eu vou entrar aqui na pasta da Steam, entro na pasta da Steam, né? No meu computador, aí depois Steam Apps, aí Common, aí Counter-Strike e seleciono o jogo. Aí eu adiciono, aí depois eu clico aqui em opções e coloco aqui em alto desempenho, salvar. Pronto, agora vocês vão digitar Windows mais R de novo. Vão digitar porcentagem, temp, porcentagem. Aqui vocês dão um Ctrl A. E apaga tudo. Um dia desses Aí Aí vai aparecer aqui que alguns arquivos não pode excluir. Vocês dão em ignorar. Clica aqui em fazer tudo com os itens atuais e ignorar. Um dia desses eu fiz isso e eu excluí quase 1 gigas só de arquivo temporário que não precisa pra nada. Aí vai excluir aqui, né? No meu caso vai demorar um pouquinho porque eu tô gravando. Já voltei. Certo, depois de ter apagado e sobrado só os que não pode apagar. Vocês clica aqui no X, aperta o Windows R de novo. Digita Temping. Vocês vem aqui, dá Ctrl A e apaga tudo que não é necessário. É... Hum, esse daqui pode ignorar. E exclui o resto, daí ignorar e pronto É só esperar aí rapidão, já vamos, Certo, depois de ter apagado, vocês podem fechar aí Agora, vocês vão entrar aí na, Nesse site aí que eu vou deixar na descrição Vocês vêm aqui e baixa Esse aqui, Wise Memorial Optimizer Nossa, meu inglês é bom, né? Você não é tão bom assim, é um fracassado vocês baixam a versão Portable, Portable, Portable, sei lá, e meu inglês é bom, né? Vocês clicam aí, é só clicar aqui, aí vai baixar em WinRAR, certo? Baixou a versão Portable aí, desce lá embaixo, porque não tem como descer lá em cima, né? É, vocês clicam aqui em Portable Version e pronto. Agora pode fechar essa página. É, aí vai baixar esses dois arquivos hack Esse daqui é o Memory Optimizer. Vocês vão e passa pra área de trabalho pra qualquer lugar. A mesma coisa com o Ice Game Booster. Arrasta para área de trabalho ou qualquer lugar que vocês for. para coisa. Aí pode apagar. Aí vai ter essas duas pastinhas que vocês extraíram. Primeiro vocês vão aqui no Ice Memory Optimizer. Vocês vão abrir ele. Aí vão dar sim. Pode fechar aqui. Aí vocês clicam aqui em Otimizar. Aí vai dar uma otimizada. Otimizou. Liberou. Algumas memórias aí, liberou 405 memória de espaço Aí vai ficar aqui uma notificação dele Vocês podem clicar em sair, pronto, não é mais necessário Quer dizer, deixa aí né Agora vocês vão entrar aqui no Ice Game Booster Vocês vão clicar nele, sim Aí vai aparecer essa janela aqui Vocês esperam aí um pouquinho Dá uma travadinha, porque eu tô gravando Certo, deu uma... De, é, carregou aqui Aí ele vai dizer, foram encontrados 12 problemas Clique em otimizar para ot corrigi-los Vocês clicam aqui em otimizar tudo Aí vai dar uma otimizada. É só esperar um pouquinho. Ele tá liberando memória, otimizando o computador, fechando os processos que ocupam espaço aí no computador, na memória RAM. Aí, certo? Depois pode fechar aqui, pode fechar aqui. Certo. Agora vocês vão apertar o Windows e digitar Energia. Vocês cliquem aqui em escolher um plano de energia. Certo. Aqui vocês vão é, ou colocar alto desempenho ou criar um novo plano de energia aqui. Selecionar auto-desempenho e coloca o nome aí. Teste Vídeo. Clique em avançar. Isso aqui pode continuar e criar. Aí pronto, aí já tá pronto aí, vocês podem continuar aí e ir pro jogo Certo galera, esse daí foi o vídeo é... Essa é a dica que eu tenho pra dar Espero ter ajudado vocês aí Se eu tiver ajudado vocês aí, deixa o like, deixa o comentário aí positivo Dizendo o que você achou do vídeo E é isso aí, se inscreve no canal, falou!